Se um partido de esquerda ou um partido de direita ganhar as eleições, o que, que vai mudar na economia? Quais são os setores que você deve investir? O ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro estão na frente nas pesquisas eleitorais. Como em qualquer eleição, independente do resultado, a Bolsa de Valores vai reagir. E por isso a Genial Investimentos quer que você esteja preparado. Nossos analistas acreditam que, caso o Lula ganhe, é bom estar posicionado em setores que se beneficiam de juros mais altos. Como, por exemplo, bancos e seguradoras. Caso Bolsonaro ganhe a disputa, pode ser uma oportunidade de estar posicionado em empresas estatais com o valuation descontado, dada a possibilidade de continuidade da estratégia dos últimos anos. Você quer ficar por dentro quais são essas ações? Se inscreva no nosso evento que será dia 26 de setembro e receba em primeira mão o relatório detalhado da equipe do Genial Analisa. Música Olá do estúdio da genial investimentos em São Paulo eu sou Denise Barbosa hoje é quarta-feira dia 21 de setembro e acabou de sair o resultado da reunião do Copom. o juro ficou inalterado em 13,75% juro básico da economia a taxa selic a decisão não foi unânime Parece que, segundo aqui a informação que eu acabei de ver aqui de Fábio Alves, do Estadão, é a primeira primeiro racha desde 2016 e essa manutenção da taxa de juros interrompe um ciclo de 12 altas consecutivas da taxa Selic. Mas vamos para essa câmera aberta aqui que eu vou apresentar meu vizinho de bancada, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial, que vai só dar um alô, porque tem mais gente também para participar com a gente. Tudo bem, Motinha? Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos acompanham. Mais uma live aqui na Genial. um prazer enorme estar com vocês. E o prazer mesmo é poder receber... Não tem nem palavras para descrever ele. É o nosso queridíssimo Denise. Faça as suas palavras. <risos> é isso aí, gente. nosso economista-chefe, José Márcio Camargo, Conversa com a gente agora ao vivo, diretamente de Nova York. Chique, Ele, tá hein? Lá. Ele é chique. Chique, chique demais, chique. chique do último, como dizia minha mãe. Zé Márcio está lá, num bold show aqui pela Genial Investimentos, mas achou um tempo para conversar com a gente sobre a decisão do Copom. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise, tudo bem, Bota. fazer um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, é uma super quarta. Né? Tivemos decisão de juros aí no Brasil e tivemos também decisão de juros aqui nos Estados Unidos. Eu estou aqui em Nova York conversando com investidores, tentando entender o que é que os investidores estão pensando sobre a economia brasileira. Tem coisas interessantes acontecendo. Mas não vai ser na reunião de hoje, obviamente, porque a reunião de hoje vai estar tá mais focada nessa questão das decisões, tanto do, do, do, do, do FED, do Banco Central americano, quanto do Banco Central brasileiro em relação à taxa de juros. Maravilha. A imagem do Zé, em Deus? Tá, acho que está melhor que quando ele está no Rio de Janeiro. Vamos mandar o Zé Márcio para ser si agora o nosso correspondente internacional ali do Federal Reserve. Acho é uma boa ideia. <risos> Gostou, né? Gente, mas vamos ao que interessa. Então, primeiro, gente, já deixa o seu joinha de uma vez, você sabe que isso aqui vai ser uma aula, né, gente, com o Motinha e o Zé Márcio Camargo. Posso começar com o, com, com o Zé, Motinha? Eu sugiro, né? Então, vamos lá. Zé, você já esperava essa manutenção o que, que você achou, o que te chamou a atenção no comunicado? Denise, é só... É o um... nosso cenário. Você quer? Você vai vai um botar... Eu não sei se, Zé, aí você decide. Não é melhor começar a falar um pouco antes do FED? Porque eu acho que vai ter um impacto, uma consequência bastante grande no nosso Copom. O que, que você acha? Eu vou é, você escolhe. É, eu, eu, vou, eu vou falar um pouco sobre o FED. Eu vou falar um pouco sobre o FED, vou falar um pouco sobre a decisão do Brasil e a decisão do FED. Como é que eu acho que essas duas coisas estão relacionadas de alguma forma? Então, mas, de qualquer forma, quer dizer, realmente a gente esperava que, fosse, que se mantivesse 3,75% na taxa de juros aí no Brasil, na SELIC, mas algumas surpresas são importantes. A primeira surpresa importante é a divisão. Dois membros do, do, do, do, do comitê, do POPON, é, votaram a favor de um ajuste adicional de 0,25% de porcentagem. O segundo, que é a segunda surpresa importante, que eu acho que é bastante importante, é o fato de que, pela primeira vez, eles introduziram no comunicado uma preocupação em relação ao comportamento do mercado de trabalho, se o mercado de trabalho já está começando é, a ficar apertado o suficiente aí no Brasil para gerar pressões inflacionárias no futuro. Então, eu acho que esses dois, é, é, é, é, ainda que a decisão de manter a Selic em 13,75%, é uma decisão que a gente já esperava, essas duas coisas foram, a nosso ver, surpreendentes. A, a, a, a, a, a primeira surpresa, que é a divisão do Copom, eu acho que isso mostra o seguinte, mostra que existem dúvidas dentro do próprio comitê de se realmente é, é, é essa, é, essa taxa de juros de 13,75%, ainda que bastante elevada, vai ser suficiente para fazer com que a taxa de inflação caminhe para a meta. É, no, ao longo do comunicado, ficou muito claro que essa dúvida existe. Né? Quer dizer, ao longo do comunicado, existe lá uma parte que chama atenção para o fato de que, é, se por acaso, a inflação não caminhar para a meta, eles estão dispostos a voltar no ciclo de ajuste de política monetária, no ciclo de aumento da política monetária. Ou seja existe uma aposta nesse momento de que mantendo essa taxa SELIC em 13,75% durante um longo período de tempo vai ser suficiente para fazer a inflação caminhar para a meta. Mas, se os sinais forem daqui para frente de que a inflação não está cedendo, não está caminhando para a meta, eles estão dispostos a, aumentar, a voltar ao ciclo de aumento de taxa de juros no, na, nas próximas reuniões. Acho que esse é o um ponto que é super importante. O segundo ponto que eu acho que é importante é essa questão do mercado de trabalho. Realmente, o mercado... Nós tivemos uma queda na taxa de desemprego extremamente importante desde o começo do ano de 2021. A taxa de desemprego chegou a bater em 14,9% 14 da força de trabalho. No último trimestre atingiu 9,1% da força de trabalho, mas o mais importante é que quando a taxa de desemprego estava em 14,9% da força de trabalho, os salários nominais estavam caindo fortemente, os salários chegaram a cair ao longo do ano passado, salvo próximo a 8,8% no ano, o que mostra que efetivamente o mercado de trabalho estava com uma folga muito grande. Com a redução da taxa de desemprego, nós começamos a ver, na margem, aumentos importantes do salário nominal. Aumentos importantes, ou seja, nos últimos, nos últimos dois trimestres, certo? os salários nominais começaram a crescer substancialmente, de forma significativa. É, nós temos feito alguns exercícios já, é, é, lá com a minha, eu tenho feito alguns exercícios com a minha equipe, a gente tem feito, tentado olhar exatamente o que é está que acontecendo na ponta, porque existem duas possibilidades aqui. Uma possibilidade é que, com a pandemia, lá em 2020, as margens de lucro no setor serviço tenham é, sido reduzidas substancialmente porque não existia demanda por serviço, as empresas não conseguiam aumentar os seus preços, você teve um grande aumento de custos ao longo daquele, daquele período, e, consequentemente, você teve redução de demanda e você tem uma recomposição de margem de lucro que está acontecendo nesse momento. A pergunta é se é, é, compra esse comportamento forte do mercado de trabalho, se essa recomposição da margem, das margens vão ficar só na recomposição da margem e não vão é, se extrapolar, é, se tornando um processo permanente de aumento de preços, principalmente no setor rios. É O que a gente está vendo nos dados é um pequeno arrefecimento é, dos, da, da, da, da, dos preços, quer dizer, da, da média móvel trimestral anualizada da taxa de inflação de serviço É na ponta isso que está acontecendo, mas ainda é tudo Então, o cupom tem toda a razão de estar preocupado que isso pode vir a se tornar, nesse momento, a taxa de inflação de serviços está aumentando muito acima da meta para a inflação, está em torno de 8% ao ano. Isso é bastante complicado. Então, acho que o cupom tem essa coisa aí. No que se refere ao Fed, ao Banco Central Americano, também nossa expectativa era de que o Banco Central Americano iria aumentar a taxa de juros básica da economia americana em 0,75 pontos porcentagem. É o terceiro reajuste consecutivo de 0,75 pontos de porcentagem. Além disso, no comunicado e no discurso do presidente do Fed, que se seguiu à reunião, eles prometeram mais ajustes no futuro. Ou seja, vamos ter mais ajustes de taxa de juros é, na, é, no Banco Central, por parte do Banco Central americano nas próximas reuniões é, do FONC, que é o Comitê de Mercado Aberto, que é quem é responsável por reajustar as taxas de juros aqui nos Estados Unidos. Certo? Agora, o é, um comunicado para muitos dos observadores foi é, é, mais duro do que muita gente esperava. Certo? muita gente esperava um comunicado menos duro da parte do presidente do FED, porém, eu acho que finalmente, a minha avaliação pelo menos, finalmente o que está acontecendo é que o FED realmente chegou à conclusão que com uma taxa de inflação de 8,5%, para chegar à meta você vai precisar de uma taxa de juros elevada e o mais rápido possível. Caso contrário, essa taxa de inflação se enraiza na sociedade e não vai sair e, e, para você reduzi-la. Você vai precisar de alta churros ainda muito maior do que você já precisa hoje. Então, é, você tem uma coisa que são os DOTs, que se chama aqui no São Unidos que são é, as expectativas dos diretores, tá, do, dos membros do FOP, sobre o comportamento da taxa básica de juros nas próximas reuniões, e os DOTs estão sinalizando que é, os, a, a, a, o Banco Central americano deverá. Levar a taxa de juros para o nível entre 4,25% e 4,50%, ainda em 2023. É, é, é, isso significa, isso, como temos mais duas reuniões daqui até o final do ano, isso deverá significar pelo menos mais um aumento de juros de 0,75 pontos de porcentagem. Certo? Então, esse é o cenário da política, america, da política monetária americana. Agora, eu acho que um ponto importante que ajudou na, na decisão do Copom foi a reação do mercado, do, do, dos mercados financeiros, é, principalmente no Brasil, à decisão do Fed, que foi tomada antes da decisão do Copom. Não, quer dizer, você teve, é, o dólar se comportou, teve uma pequena desvalorização, não teve nenhuma, nenhum, nenhum grande nervosismo, as bolsas de boa de valores se comportaram super bem e as taxas de juros também se comportaram bem dado o fato de que você teve um aumento de taxa de juros 0,75% acoplado a uma manutenção da taxa de juros no Brasil. Ou seja, o diferencial de juros diminuiu um pouco, ainda assim os preços dos, do, do, do, do, do, do, do, dos ativos financeiros se comportaram relativamente bem, que é um bom sinal. Maravilha. Super obrigado Zé. Quero ouvir agora a sua opinião, Motinha. Eu, eu acho que já começando pelo, pela questão do FED, tá para mim, acho que o FED foi bastante duro. É, como o Zé falou, ele, pra, ele tanto as taxas para... <risos> tanto para tanto as projeções da taxa de 2022, quanto para 2023, o, o FED, de forma proposital, colocou acima do que o mercado projetava, como o Zé falou, é, 4,40 para o final desse ano. Ou seja, teoricamente tem contratado mais 125 pontos, 75, mais 50, e deixou mais alto do que o mercado precificava, que era perto de 4,50, ele sinalizou 4,60 para 2023, e sem corte de juros. tá é, no, no, no gráfico de pontos, o Fed foi mais duro do que o mercado estava operando. Principalmente, a, a principal missão do FED, que é, que é a missão do cupom brasileiro, é fazer com que o mercado não se anime com possível recessão e comece a colocar corte de juros mais rápido. Para mim o FED foi a, deixou claro que a preocupação número um dele é, é, é, é reduzir a inflação para 2%, ele, ele falou que inflação alta maltrata a população americana, é, para os Estados Unidos poder crescer 5, 10 anos tem que ter a inflação sob controle, e para fazer essa inflação sob controle, é, talvez tem que ter dor. É, é, o soft lending pode acontecer, mas não é esse o tema, é, vai ser difícil acontecer, o, o foco número um dele vai ser inflação a 2%, custe o que custar. É, falou em desemprego a 4.4, eu já tenho dúvida se 4.4 de 3.7, que dá 1,3 milhões de empregos é, perdidos, é suficiente para esfriar o mercado de trabalho. Mas o fato é, o Fed não deu, nem perdeu 30 segundos para falar sobre conjuntura do mundo, recessão na Europa ou crescimento na China. Ele não se ateve a nenhum, em nenhum momento a problema de crescimento, ele se ateve a apenas o problema do combate à inflação e qual é o benefício disso frente a uma possível, é, provavelmente, uma recessão nos Estados Unidos. Então, para mim, Fed, duro, é, mercado... É, uma coisa que me chamou, Zé, muita atenção. Na primeira a pergunta, quando começou a perguntas e respostas, o, o, o Powell falou o seguinte, antes de responder, eu quero remeter ao meu discurso do... De Jackson Hole, que foi um discurso de oito minutos. É, geralmente, o curso de Jackson Hole é, é mais, é, é meia hora, é 40 minutos. Não, foi oito minutos e vinte e poucos segundos focado em levar a inflação a dois, custe o que custar. Então, ele já largou dizendo, senhores, minha meta número um é, é derrubar a inflação. Número dois, inflação. Número três, inflação. Então, ele não deu peso à atividade econômica, não deu peso a FedEx, a qualquer outra coisa que podia ser uma boia que o mercado se animar. É, lembrando que depois de Jackson Hole, os mercados globais é, entenderam o recado do Fed e desde então o S&P saiu de R$4.300 e veio ali para R$4.800, R$4.900, depois teve o CPI muito forte que deixou nesses níveis de R$3.800, R$3.900. Eu olhando para frente, eu acho mais fácil o mercado continuar tendo a reação parecida que teve pós Jackson Hole, até o mercado rever os múltiplos das empresas, os resultados é, futuros das empresas, compatíveis com a futura recessão. Tá? Então, é, eu já me adiantando, eu acredito que o mercado lá fora continua com tom negativo enquanto não tiverem revisões dos lucros re, é, vindo de uma recessão, possível recessão, e por sua vez, qual seria o novo valor justo do S&P. Bom, Brasil. Tá? É... O sonho do, do BC brasileiro, sonho não é a palavra correta, é, eu acho que o nosso BC ficou muito feliz com o Jay Powell falando. O que, que efetivamente acontece? É, o Brasil, essa inflação acima de dois dígitos no Brasil, tem, ele, o Brasil importou muita inflação de commodities e de bens duráveis, já que o, o crescimento do mundo em 2020, 2021 foi muito forte. Tá? E mais uma vez eu parabenizo o BC brasileiro, que foi o primeiro BC global a dizer que o problema da inflação não era oferta, era demanda. Enquanto os bancos centrais globais insistiram na tese do temporário, o brasileiro estava lá, chatão, falando, é excesso de demanda. Bom, onde é que eu estou querendo chegar? Bens duráveis explodiram, commodities explodiram, agora com essa possível recessão, o que, que acontece? Commodities para baixo... É, bens duráveis já está contratado, quedas por causa dos P, que é a produção industrial, tudo abaixo de 50. Quando se abre o P, PMI, aqueles P dos preços pagos, ou seja, quanto que o gerente compra, estão pagando para os seus insumos, estão despencando. Então você vai ter uma, uma queda da inflação contratada. E o Jay eu falou, eu sei disso, mas não sei se sobrepõe ao mercado de trabalho tão apertado, tá? tão apertado. É, é só para anedótico, é, a gente lembra daquela questão da greve dos ferroviários. Simplesmente o mercado de trabalho está tão apertado que os ferroviários conseguiram 14% de reajuste, mais 5% no ano que vem e mais 5% no outro ano. Então ele bateu muito forte no mercado de trabalho. Tá? E o mundo tem que bater forte no mercado de trabalho. E amanhã o Banco Central Inglês vai ser forte também. Com os bancos centrais, os big, os, os bancos centrais fortes mesmo, os que têm poder de derrubar a inflação global, trabalhando de forma sincronizada para derrubar a inflação global, vai ter, na minha opinião, uma queda da inflação global e com isso o Brasil vai importar uma possível deflação. Bom, esse cenário é maravilhoso, não é à toa que logo depois que saiu o resultado do, do Fed e do discurso de Paulo, o que, que aconteceu no, no mercado de renda fixa brasileira de cinco anos? Caiu 20 pontos, que o mercado já comprou que os bancos centrais globais vão fazer o possível, vão jogar o jogo que tiver jogado, que jogar, para derrubar essa inflação global. E o Brasil está muito bem posicionado para ser o primeiro país do mundo a cortar o juros, já que ele fez 95, quiçá 100% do, do trabalho sujo. Bom, mas qual é o problema do nosso Banco Central? Por que, que ele não pode ser 100% feliz? Ele, ele, Vamos voltar duas semanas atrás, quando o mercado de renda fixa brasileira estava performando bem, o Roberto Campos, e depois o Bruno Serra Fernandes, veio à mídia e falou muito duro, vocês são malucos de botar corte de juros em 2023, se a, meta, se a inflação de 2024 está acima da meta. Então como é que o Banco Central brasileiro é, vai tentar segurar esse, esse apetite, esse desejo que, o Brasil, que os investidores têm em apostar em queda de juros futuros no Brasil? Fazendo isso, o que é um, um comunicado muito duro, é, não foi unânime, para mim o mais a mensagem principal é a questão do mercado de trabalho é fundamental que o Zé levantou, porque a inflação do mercado de trabalho não estava aparecendo, mas já começou a aparecer no Brasil. Mas para mim o principal é dizer, amigo, o próximo passo pode ser de alta. Eu não sei se a inflação vai convergir, eu não sei os riscos assimétricos. Ele botou, ele botou o balanço de risco, as as assimetrias positivas, quedas como as reais, é, botou também as assimetrias negativas que vão desde onde os juros globais vão parar até qual vai ser o novo arcabouço fiscal do Brasil. Então eu acho que o BC ele atingiu o que ele queria, que era parar 3,75, como foi claro no último comunicado. É, mas também com um comunicado extremamente duro, ele quer frear essa vontade que os investidores vão ter em aplicar na curva de juros brasileiros apostando numa queda dos juros futuros. Porque essa queda nos juros futuros simplesmente vai baratear o carnezinho da Magazine Luiza, que se antes custava 100 reais a prestação, se os juros caem muito, o mesmo produto vai ter a prestação de 90 reais. Então para mim o BC é, foi bastante duro, ele quis cortar a expectativa do mercado, não deixar o mercado se empolgar. E essa dissidência, que é a primeira desde 2016, do Renato e da Fernanda Guardada, que eu tive o privilégio de trabalhar com ela, é, mostrou que, ele, que tem o discurso lá dentro do Banco Central é bastante duro, da mesma maneira que a dissidência deixa a régua muito alta para o BC, ter, caso ele ache que, tem que subir que subir de novo, mas também essa dissidência tenta evitar uma euforia no mercado de renda fixa, comprado nesse cenário que os big bancos atrás do mundo vão conseguir derrubar essa inflação. Bom, então tentando resumir, é, banco central duro no mundo, amanhã a gente vai ter inglês, japonês, África do Sul, é, é bom para o Brasil porque é, é, ajuda a inflação global, mas ao mesmo tempo o BC Brasileiro ele se preocupa muito com como é que o, a reação do mercado local em relação a corte de juros para 2023, tá? Acho que essa é a grande mensagem, e acho que o BC foi bastante certeiro, tá? Usou vigilante, vai parar, usou a mesma estratégia que ele falando. Senhores, eu vou ficar parado o tempo que tiver. É a tal da tese da perseverança. Eu vou perseverar até eu ver a inflação realmente cair e ver realmente a meta para 2024 é, é, projetada pelo mercado vir para o centro da meta. É quando você olha as projeções do BC, pelo modelo dele, a inflação para 2024 está em 2,8. Como que ele não vai parar de subir o juros se a projeção do, do horizonte relevante de 2024 já está abaixo da meta? É, seria inconsistente ele não parar também. Mas aí ele bota os riscos que são iminentes à economia brasileira, risco fiscal, e onde é que vai parar esses juros no mundo que, a princípio, é, podem parar ali a 4,5, 4 4,75 se tudo funcionar bem e vai ficar parado por muito tempo. E o BC americano falou: eu vou ficar no contracionista até 2025. Final de 2025 para o Fed de hoje é algo entre 3,75 e 2,75 e 3. Lembrando que no, no Fed de hoje ele não mudou o juro real neutro de longo prazo. Não, juro, juro neutro de longo prazo, que na visão do Fed é os mesmos 2,5% que está que tá aí há mais de 10 anos. Eu, inclusive, estava tava receoso que o Fed hoje não mudaria esse juro real, esse juro neutro de 2,5%, botasse mais para cima, 2,75%, ou que 3. Mas é isso. É, Fed muito duro, vai fazer o que for necessário. Se tiver causador, vai causador, A maior dor para o Fed é ter inflação alta como o Zé falou, não deixar espalhar, não, não deixar ter algo parecido com 1970, 80. Isso vai derrubar a inflação, tem, aumenta a chance de derrubar a inflação global, e o, e o, e o Brasil é a bola da vez para cortar juros, e o mundo todo adora aplicar em países que estão tá na bola da vez para cortar os juros, e provavelmente as ações que, é, que, se, que se beneficiam de corte de juros tendem a se beneficiar principalmente a de, consumos, é, é, de consumo, etc. O único senão é, esse, o mercado performou super bem hoje a curva longa, depois do Fed. Esse recado que o BC deu hoje, é, ele é capaz de corrigir o, o movimento que teve pós-Fed hoje? Eu chutaria que parcialmente sim, porque o comunicado foi duro. Mas à medida que o tempo for entrando, a gente vai ter uma queda maior, uma expectativa de queda de inflação maior do que a gente tem hoje, tá? Então é mais ou menos assim que eu vejo, Denise. Maravilha, obrigada. Zé, você quer comentar alguma coisa ou posso já te passar uma pergunta que tem aqui das pessoas que estão assistindo? Não. Acho que o único comentário, só para complementar o que o Bota falou, que foi importante não confundir a redução da taxa de inflação devido a fatores exógenos, como queda nos preços de commodities no mercado internacional, com redução da taxa de inflação, que se deve à redução de demanda, ao fato de que a oferta e demanda estão caminhando para o equilíbrio. Eu acho que esse é o um ponto importante. O Banco Central está preocupado com o segundo fenômeno. O primeiro fenômeno não é suficiente para fazer com que a política monetária seja afrouxada. Maravilha, Zé, eu Te te passa uma pergunta aqui, é do Rafael, ele diz o seguinte, uma informação salta aos olhos, o Copom projeta inflação geral de 4,6% para 2023, mas inflação de preços administrados de 9,3% no mesmo ano. Qual mensagem o Copom está enviando? Não, eu acho que isso tem a ver com a volta dos impostos, né? ele fala isso no final. Quer dizer, na verdade, a minha avaliação é que o Copom, quer dizer, a avaliação do coplo é que essa redução de impostos que foi feita aí, é, nos últimos dois meses vai ter uma volta no início de 2020, 2023 e isso vai gerar uma pressão inflacionária um, pouquinho, um pouco maior do que, é, do que em 2022. Em 2022, nós temos uma deflação em uma série de produtos, é, uma série de preços administrados devido a essa redução de impostos. Além disso, tem a questão da bandeira verde, né, Então acho que essa é a razão pela qual você tem um aumento tão substancial da inflação de preços administrados. Obrigada, Zé. O Motinha, é o 5%, nosso amigo pergunta o seguinte: Mota, você vê essa decisão não unânime como um problema? Você acha que isso reflete uma divergência que o mercado estava demandando? Bom, acho que primeiro, é o ponto que o Zé falou, acho que ele foi certeiro, talvez eu tenha dado muito peso à importação da, da inflação global, tá mas a, da mesma maneira que a grande preocupação do Fed é com stick price, aqueles preços rígidos. Ele falou de preço de aluguel, ele falou de salário. O Brasil, com os dados que o Zé falou do mercado de trabalho, a inflação, infelizmente, a inflação do salário no Brasil está começando a incomodar. Então, a, a parte que eu, que o BC está olhando o que vai atacar é a inflação de serviços é, e a inflação de salários. Mas a queda, na inércia, a queda da... Do, de, da essa, in, essa importação da queda da inflação, da possível queda da inflação global, traz por inércia, na minha opinião, uma queda aqui também nos, no, nos preços brasileiros. A tag serviços, por efeito inércia, mas o que o Zé falou... É, esse é o foco, tá, senhores? É, é serviços e mercado de trabalho. É isso que é a traf... é que é, que é inflação que o BC brasileiro tem que trabalhar. Tá? Mas eu só quis pontuar que essa queda da inflação global vai trazer uma, uma queda de inflação no Brasil que vai melhorar a inércia da inflação para frente. É, em relação à divergência, 5%, é uma das maneiras para dizer mercado não se anima. Tá? A Fernanda Guardado e o Renato estão duros. Falam assim, calma, calma. Ainda tem trabalho duro para fazer. Olha o mercado de trabalho. Olha o que o Zé acabou de falar. Olha a inflação de serviços. Vamos dar mais 25. Vai, vamos. É, vamos mostrar para o mercado que a gente é, não está de brincadeira aqui de fazer o que for necessário. Tá? Então, 5%. É, Acho que essa divergência é, ajuda a limitar qualquer euforia do mercado, caso o mercado compre esse cenário que a inflação no mundo pode cair e ajudar a inflação aqui no Brasil, fora é, pelo efeito inércia, mas o foco é o que o Zé falou. Obrigada, Motinha. O Zé, o Bruno Belmonte diz, sobre nosso Copom, estamos na fase de manutenção e com o IPCA caindo, porém estamos em partes com a inflação maquiada pela redução do ICMS da gasolina como ficará depois das eleições? Não, esse, eu acho que esse é, um, é exatamente por isso que o Banco Central está chamando... Deixa eu só voltar um passo atrás. Na verdade, essa divergência dentro do Banco Central é super saudável. É, não é nada complicado, muito pelo contrário. Quer dizer, o que a divergência está dizendo é o seguinte, olha aqui, ó, o Banco Central, apesar de ter parado de aumentar juros, ainda está preocupado. A equipe está preocupada, tá certo? Teve uma discussão em torno de o que fazer, e essa discussão, a maioria foi a favor de parar, mas existe gente lá que, que acha que não. Então, faz parte da, da, da, da discussão, eu acho que é muito saudável, não é pouco saudável não, é bastante saudável. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E esse, e esse ponto tem exatamente a ver com a resposta a essa pergunta que o Bruno né, fez. Quer dizer, uma parte grande da queda de inflação que nós tivemos aí nos últimos meses, nós tivemos deflação em 2000 e julho, tivemos deflação em, em, em, em, em, tivemos deflação em julho, tivemos deflação em agosto, e provavelmente vamos ter deflação em setembro. Mas. Uma grande parte dessa deflação, não foi toda, mas quase toda essa deflação, a origem dela foi exatamente a redução de impostos que foi implementada pelo governo. Ou seja, é uma deflação que não tem nada a ver com a política monetária, não tem nada a ver com o fato de você ter excesso de demanda ou não ter excesso de demanda. Se você olhar os dados, você vai ver que, como eu já disse, quer dizer, a taxa de inflação de serviços deu os primeiros sinais de arrefecimento nos últimos dois ou três meses. Vai continuar? Nós não sabemos ainda. E é por isso que o Banco Central está efetivamente preocupado. Na verdade, ele diz no comunicado que a taxa de inflação, todas as taxas de inflação subjacentes, estão correndo acima da meta, ou seja... A taxa de inflação de serviço está acima da meta, a taxa de inflação dos serviços subjacentes está acima da meta, todas as taxas de inflação que dependem de oferta e procura estão correndo acima da meta, apesar da deflação do nível cheio, do índice cheio. Então, nós devemos voltar a ter inflação positiva depois que esses efeitos da queda dos do da queda dos impostos, se esgotarem. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é se a volta vai ser tão é, é, forte quanto era antes da queda dos impostos. Joy, o Zé, o Armando Amaral está pedindo para eu te avisar aqui que ele foi seu aluno de Micro 1. O Zé, tá, tá, um tem pouco que não aparecia um aluno do Zé, vira e meia, aparece aqui, Zé, que está te mandando um abraço. Um abraço, Armando. <risos> Motinha, <risos> o, o Micael está perguntando se tem como termos acesso ao relatório. Eu não sei que relatório exatamente ele tem. Se... É, é no site do BC. Do BC é no site do no BC, site do BC é. esse relatório... Por adora... exemplo, eu como sou um cara acomodado, eu já <risos> pego direto na plataforma Bloomberg, que para mim já está aqui, né? Mas é direto no site do BC. É... É, o Broadcast também é publica o comunicado. Ele... É, é, ou, ou agências de notícias. Uhum. Ah, putz, eu não, eu não tenho nenhuma agência de notícias, não tenho Valor Pro, não tenho, não tenho, não tenho nada. No site do BC você tem acesso e obviamente todas as agências de notícias pegam no site do BC, tá? Uhum. Aí é robozinho aí, são mas é todo mundo pega de lá. Martin, é o oficial, né? O é site oficial, do BC né? é onde, onde sai o comunicado oficial. Martin, você acha que o mercado amanhã reage de alguma forma surpreendente aí por causa é. dessa divergência ou não? Não, é de novo, é, o mercado depois de renda fixa performa super bem. É, isso, na minha opinião, incomoda o Banco Central, porque aí a, a, a parcela cai, tá? Tipo, se vamos imaginar que o seu carnê da Magazine Luiza, com a taxa de juros a 12, custava 100. A taxa de juros veio para 11. Esse mesmo carnê, pelo mesmo produto, caiu para 90 reais. Tô, tô só falando por alto, que conta é essa, maluca, Mota? Tô só... não Tô falando que é 10 reais. Isso ajuda o quê? A pessoa a comprar mais. É o que o BC não quer. Que as pessoas... Então, acho que essa divergência... Essa frase que, conforme for, sobe de novo, é para frear o mercado. Como o mercado foi muito hoje, eu acho que ele devolve um pouco da alta, da, da bela performance do mercado de renda fixa hoje. Bolsa, tá? É... Bolsa brasileira, eu acho que em termos relativos vai melhor do que as bolsas americanas. Mas eu tô preocupado com as bolsas americanas, tá? É, eu comecei a live dizendo que eu acredito que a reação do mercado vai ser parecida com, com a reação do mercado logo depois de Exxon Hall, que foi é, ali que a, essa epição de R$4,300 e veio até R$3,900. Então, eu acho que as bolsas globais vão continuar. Não, a bolsa brasileira com o Copom. Não, mas de novo, Denise, é, não adianta a bolsa brasileira é, vai cair menos que a bolsa lá fora se ela fora uhum. cair. Não tem como o S&P cair 4% e a gente subir. Uhum, tá. aqui não é tem a... força para uma para. A gente já vem descolando, tá. mas a descolada tem limite. José, e você acha que quando que a gente começa aí uma retomada já de direção, que agora a gente encerrou o ciclo de alta, quando é que começa a inverter a direção da taxa Selic? Se, é, é, se essa taxa de 13,75% for suficiente para começar a reduzir a taxa de inflação de é, é, bens, que dependem de oferta e procura, principalmente de serviços, serviços de assenso, tá certo quando as expectativas para a inflação começarem a convergir para a meta, lá em 2024, o Banco Central vai ter condições de começar a reduzir a Selic. que eu acho, nosso cenário, que no é genial, neste momento, é que é, é, é, é, essa... Mudança de trajetória das expectativas e da taxa de inflação subjacente deve começar em torno de maio por aí, tá certo? O que talvez um pouquinho antes, o que faz com que a gente espere que a Selic, o Banco Central comece a reduzir a taxa Selic é em torno do final do segundo trimestre do ano que vem, julho provavelmente, em torno de julho cenário de eleição muda a sua expectativa? Tipo, se o candidato não. A ganhar é uma coisa, se o candidato B ganhar é outra coisa? Bom, supondo que qualquer que seja o candidato que ganhar vai fazer uma política fiscal é, responsável, o que eu não necessariamente posso, é, é, é, posso é, ter certeza, obviamente, que esse é futuro, mas supondo que o candidato que ganhar a eleição faça uma política responsável, tá certo? Eu acho que não muda essa trajetória não. Eu acho que esse é o ponto. O risco é o candidato que ganhar eleição fazer uma política fiscal irresponsável que comece a aumentar o risco fiscal. Isso gera uma e gera fuga de recursos do Brasil, desvalorização cambial, pressão sobre a taxa de câmbio, pressão sobre a taxa de inflação e exige um aumento de taxa de juros para manter o diferencial entre juros internos e juros externos em nível elevado para evitar essa fuga de recursos. Então, vai depender muito do que o próximo presidente fizer no campo fiscal. Daí, a avaliação que está no comunicado de que existe um risco, existe uma dúvida sobre qual vai ser a política fiscal no futuro. O Motinha, o Vinícius pergunta se essa decisão do FED pode ajudar a entrada de investidores internacionais no Ibovespa. É, Vinícius, a gente já tem, já tem vindo entrada, tá lembrando o pregão de ontem, foi um pregão muito positivo, tá? é, hoje a gente se descolou um pouco também lá de fora, lá fora caiu mais de um, a gente caiu meio. Eu, o problema, Vinícius, que eu sou viesado, porque eu acho que os ativos de brasileiro estão muito baratos, e o Brasil, eu acho que é aquele país que está no final do ciclo de juros e pode surpreender no crescimento. Então, acho que essa conjunção, e fora o cenário, a gente não ter problema de energético, problema de, de é, questão alimentar, é, ser o, o país hoje emergente, na minha opinião, mais investível do mundo, tá? porque a América Latina, Chile está difícil, é, China não se fala... Rússia, Turquia, talvez o México, acho que o Brasil disputa a capital com o México. Vinícius, eu tenho viés que a gente vai performar melhor que lá fora, tá? Mas é aquilo, o S&P caindo para 3,4% achar que o Bovespa vai para 20 mil com o S&P a 3, 400, por mais das virtudes que a gente tem em termos relativos, eu acho é, irreal, tá? Mas eu posso estar 100% errado. Zé, faltou a gente conversar sobre algum assunto, alguma coisa que você queira destacar aqui pra gente? Não, acho que é isso mesmo, acho que essas duas decisões foram duas decisões super importantes, eu acho que caminho na direção correta, Eu acho que é, o Banco Central brasileiro já fez um bom aumento de taxa de juros, já chegou lá em cima, já está é, tentando é, é, colher o que foi plantado, enquanto que o Banco Central americano está, na verdade, no início do processo ainda, já tem que plantar muito para poder colher é, no futuro. Então, eu acho que é, é, acho que é a direção correta. Que é, é os dois bancos centrais estão perseguindo suas respectivas metas para a inflação, que é o que o um Banco Central precisa fazer realmente. Obrigada, Zé. Motinha, considerações finais. É isso, senhores. É, lembrando, tá, a, gente é o rabo, a gente é o rabo do cachorro, lá balança, a gente balança também. Tá, então, não, a gente não consegue se descolar. Em relação a construtores ou não. É, eu não, não sou analista, não me sinto confortável de falar, mas se me fala a memória, a Rossi pediu recuperação judicial, tem esses dias aí, tá? Então, em outras palavras, senhores, é, amanhã espero vocês, 8h45 da manhã, é, temos 600 pessoas nos assistindo, e menos de 300 likes. vai ah, que é importante pra gente, olha o Zé, pô, o Zé tá lá em Nova York. Ah, Zé não, nem, ah, Zé, não Zé tá gastando onda, né? <risos> tá é, chique, é. Na... É. correspondente internacional. Mas eu tô aqui desde 7h30, né? E amanhã, 7h30 da manhã, eu estarei aqui de novo. Como o Jay Powell falou, daqui a pouco eu tenho que render o segurança da corretora. Exatamente. É um turno atrás do outro, gente. Exatamente. Motinha, super obrigado, viu? Tá. Nos vemos amanhã, 8h45, no Morning Call. E vamos ter presença ilustre, tá? Presença ilustre. Que não, que não aparecer com a gente aqui há bastante tempo. Ah, então se liguem, gente. Amanhã, 8h45, no Morning Call. Zé, obrigada, viu? Boa viagem aí. Ok. Abraço, obrigado. Até a semana. Até. E a você de casa, super obrigada pela sua companhia. deixa seu like, se inscreva no canal, clique no sininho e compartilhe com seus amigos que estão tentando entender o que está acontecendo, porque vocês viram que aqui foi uma aula para a gente entender bastante, que a gente falou tanto de Brasil quanto de Estados Unidos, decisão dos juros aqui lá, da famosa super quarta. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. A Genial foi indicada ao prêmio Reclame Aqui. Isso é um grande reconhecimento para as empresas que mais respeitam, valorizam